O conceito de indivíduo está a ser repensado, com a noção de que as relações simbióticas estão presentes em todos ou quase todos os organismos. Os insetos não são exceção. Vamos falar de simbiose. Afinal, o que é simbiose? Vamos relembrar o conceito esquematicamente e de um modo muito simples. Temos um organismo ao qual se juntou um outro de uma espécie diferente e criou uma relação duradoura em que ambos se ajudam, fornecendo, por exemplo, proteção em troca de nutrientes. O balanço da relação é positivo para ambos, e estamos perante o um mutualismo. Mas agora, suponhamos que um dos organismos deixa de contribuir para a relação, continuando a utilizar o recurso ou o serviço que o outro lhe proporciona. Ou seja, um beneficia, o outro não. Mas não beneficiando, a outra espécie não é afetada em grau considerável, ou seja, não é significativamente prejudicada ou favorecida. Estamos perante, então, o um comensalismo. Contudo, esta situação pode ser ainda mais unilateral e uma das espécies passar a ser afetada o mesmo fortemente prejudicado. E aí estamos para um parasitismo. Já deu então para perceber que os três tipos de simbiose não são claramente separáveis e isolados e têm de facto uma zona de superposição que é específica do contexto. Ou seja, a relação pode variar entre uma relação comensalística, parasítica ou mutualística num contínuo circunstancial. O resultado de uma relação simbiótica é, na realidade, um equilíbrio entre custos e benefícios. A relação de um hospedeiro com os seus microorganismos não pode ser classificada como exclusivamente benéfica, prejudicial ou mesmo letal. Este equilíbrio pode e é alterado pelas circunstâncias. Vamos então pensar um inseto potencialmente praga e na sua comunidade simbiótica. A comunidade simbiótica apresenta um conjunto de vantagens. Coexiste no tempo e no espaço responde a alterações da densidade do hospedeiro e a sua reprodução responde, ou até mesmo depende, da reprodução da população praga. Mais ainda, existe um determinado nível de dependência entre o hospedeiro e o simbiote e em muitos casos uma elevada especificidade desta relação. Adicionalmente, a comunidade simbiótica, por habitar no interior do inseto-hospedeiro, é intrinsecamente menos suscetível a variações ambientais externas. Então, como podemos classificar os simbionos mutualistas associados ao inseto hospedeiro? Temos os simbionos primários, que são obrigatórios para a sobrevivência e a reprodução do hospedeiro, que estão efetivamente associados com a linhagem do hospedeiro e são quase sempre transmitidos verticalmente, isto é, de prejuntos para descendência. Por outro lado, temos os simbionos secundários, que são facultativos e que, não sendo essenciais, conferem alguma vantagem adaptativa são transmitidos tanto verticalmente como horizontalmente e aumentam a sobrevivência do hospedeiro com a sua capacidade reprodutiva. Vamos então pensar como podemos usar este conhecimento na gestão de uma população de insetos pragas. Temos a praga-alvo e conhecemos a sua comunidade simbiótica e pretendemos alterar a sua relação. Podemos, por exemplo, induzir uma associação do nosso inseto-alvo com outros microorganismos simbióticos, de modo a alterar características específicas do inseto de praga. Podemos, por meio de engenharia genética, alterar o simbionte, de modo a matar o inseto de praga ou tornar o mesmo infértil. Ou podemos tentar controlar a população do inseto de praga, visando o seu simbionte obrigatório, utilizando simbiocidas, ou seja, compostos que vão perturbar o simbionte e a sua relação com o hospedeiro. Para definir uma estratégia de sucesso, temos sempre que conhecer bem os nossos organismos, lembrar lembrarmos que a sua interação simbiótica é um contínuo e que o seu caráter pode ser alterado em função das circunstâncias, sendo o tipo de relação o resultado de uma análise de custos-benefícios. Uma estratégia baseada em simbiose é adequada para situações que requerem a supressão das populações de insetos pragas por um período de dias e semanas, mas não de morte imediata. Em muitos casos, a sustentabilidade das culturas deve passar pelo desenvolvimento de estratégias de gestão alternativas.